Bem a semana começou e hoje também é dia de choro, pois só essa fusão de sons e instrumentos ganhar todos os cantos da sala de exposição do Departamento de Artes da UFPR que abrimos os ouvidos e a alma para uma invenção brasileira por excelência, a Roda de Choro. o momento não poderia ser mais oportuno. No dia 23 de abril, se comemora o Dia Nacional do Choro, uma lembrança do grupo de Choro De Artes ao nascimento de Alfredo da Rocha Viana Filho, ou melhor, Pixinguinha, maestro, flautista, compositor e arranjador que deu aquele impulso para que o Choro alcançasse o status de um gênero musical genuinamente brasileiro. O Choro é um tipo de música inicialmente instrumental. Né? Posteriormente ganhou algumas letras e tal, mas ela tem, um, tem uma essência, música instrumental brasileira. Basicamente, nascida no Rio de Janeiro e depois se espalhou pelo Brasil. Hoje tem Choro em todos os lugares, em grande quantidades. O Choro é uma música que utiliza inicialmente instrumentos de corda e percussão. Basicamente, o pandeiro levemente o tamborim, mas, básicamente cordas, sopro, flauta, clarinete e percussão de mão. Esse é basicamente um formato para Choro. Choro é uma música que tem, uma, tem um formato que pode ser chamado de um rondô, modificado, um rondô no qual se toca uma, um tema A, um tema B, de repente um tema A novamente, um tema C, e, em essa forma, no Brasil também colocou seu detalhe brasileiro. O brasileiro é extremamente é, enérgico em, na criação. E o Choro é um dos, dos, digamos, dos planetas brasileiros de muita criação. E agora, feitas as devidas apresentações, o repertório foi uma escolha dos próprios alunos do curso de música da Universidade, que lá da disciplina Grupo Musical 3, trouxeram as marcas de Ernesto Nazaré, Jacó do Bandolim, Pedro de Alcântara e Valtel Branco. Uma ótima oportunidade para se ter mais intimidade com os instrumentos. A gente faz esse mix, né? eu acho que a universidade ela é interessante né? para apresentar o choro é, de um jeito leve, de um jeito que as pessoas se divirtam e toquem coisas bonitas, coisas... É, cheias de afeto, cheias de uma carga emocional que o choro sabe muito bem fazer. Né? E a gente vai ver hoje como é que vai ser, quem vai aparecer, é, é tudo meio que improvisado nesse sentido. Né? O pessoal fez uma, fez uma produção muito bem feita, com som, e foi feito, como eu falei, um pequeno ensaio, e foi pensado, mas no fim, no fim, o choro mesmo ele é improvisado e, e quem aparecer pode contribuir pode dar uma ideia de música também e tocar. Então hoje é um encontro livre para a comunidade que curte o choro e a música brasileira. Estamos trabalhando aqui com duas disciplinas, uma que chama-se Grupo Musical. Então, um, uma disciplina que a gente tem prática musical, vamos fazer, fazer, fazer. E quem escolhe o repertório são eles. Segundo, temos outro curso que chama-se Produção de Eventos Musicais. Então, alunos que aprendem a producir, sea, preparando alunos para o mercado. Então, quem está produzindo aqui são, são eles, elas e eles y quien está tocando son elas y elis, yo toco de, a veces toco alguna cosa, mas cuando, cuando por ejemplo la Bachista llegó atrasado, yo entro y toco, mas elas llega de aquí y sai él es titular, eso apenas un asistente.